forma de se cumprir isso, é, à medida em que se entrega o título eleitoral ou a própria cédula de identidade, imediatamente entrega também é, o seu celular. É advertido, é, primeiro, é indagado se tem o celular, é advertido que não pode ingressar com o celular e vai deixar o seu celular com o mesário, que é, é uma autoridade é, pública federal, é, que é, tem poder de polícia, vai, vota volta e retira o seu celular. Se alguém se negar a entregar é, o seu celular, ou se alguém fraudando essa determinação for pego com o celular, é, o mesário o procedimento que eu proponho é que o mesário chame o juiz. É o juiz da zona eleitoral, que é a autoridade eleitoral competente, e o juiz chame a Polícia Militar é para que conduza essa pessoa e tome as providências legais. Uma vez, isso também foi bem lembrado pelo eminente ministro Carmen Lúcio: uma vez é que isso é crime eleitoral.